As divisões são: você vai pegar aqui, final da sobrancelha, final da sobrancelha, e vai prender a, essa parte puxando para um dos lados e o restante para outro lado. Ó, o lado de cima ficou mais para cá. O lado de baixo ficou mais para outra orelha. Agora aqui a gente reparte em três partes e vamos fazer uma trança normal até o fim. Música Prendemos com o um elástico de silicone. O outro rabinho, a mesma coisa em três partes e uma trança normal. Música Também prendemos com um elástico de silicone a parte de baixo. Nós vamos fazer um coque. Música Prender com grampinhos. Pode ser com grampo 5, pode ser com grampo 7, depende do volume. Música você pode folgar um pouco Música e trazer também em volta desse coque Música Prendendo com grampos número 5 ou número 7. elástico, você pode cobrir com um adorno da sua preferência ou apenas enrolar um, um com o próprio cabelo. E está pronto o nosso penteado. Muito obrigada por assistir. E até a próxima!